Fala meus aliados, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre renda fixa. A gente vai conhecer ali os modelos, né? E sabe que eu gosto de trazer as informações sempre de modo que seja fácil entender, objetiva. Mas ainda assim eu preciso que prestem atenção e assistam o vídeo até o final para não deixar escapar nenhuma informação importante, tá bom? Antes de seguir eu queria mais uma vez agradecer por todo... Apoio que eu tenho recebido até aqui, porque já são dois meses, já que eu estou com o canal ativo, postando vídeo toda semana. Então, eu sou muito grato a todos vocês que estão comigo nessa caminhada, tá? Se você não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal. Ativa o sininho com todas as notificações. Então, sempre que eu colocar um vídeo novo, o celular vai aparecer em cima aí, uma notificação de que tem vídeo novo no canal. Você também pode me adicionar nas suas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Você também pode clicar no botãozinho de gostei e assim o próprio YouTube vai se encarregar de levar esse vídeo adiante mostrando para outras pessoas. Então eu conto com seu apoio para levar informação relevante, objetiva e conhecimento que vai melhorar a vida das pessoas. E agora sem mais delongas, bora para o vídeo! vamos lá pessoal, sobre renda fixa e mais especificamente sobre tesouro direto. Tesouro direto é um tipo de ativo dessa categoria renda fixa que é indicada para pessoas investidoras com um perfil conservador, mas está em alta ultimamente até para quem não é do perfil conservador, porque ela está fornecendo uma grande lucratividade, está com altos rendimentos. E a gente vai entender agora como que funciona para você adquirir esse investimento e como trabalhar com ele, tá bom? Você, para fazer esse investimento, é claro, você vai ter que se cadastrar numa corretora. E ali na sua corretora você vai procurar pelas opções de renda fixa. Aqui no, no Invest, eu clico no botãozinho de investir. E aqui do lado esquerdo vai ter a opção renda fixa e tesouro direto. E aqui a gente tem várias opções: tesouro pré-fixado com juros semestrais. Aqui você vê a rentabilidade. Mas para baixo tem o IPCA com juros, IPCA sem juros. Para gente estudar isso, eu quero te trazer aqui para essa outra página aqui. Você tem ali na corretora a opção de fazer a compra do seu título, mas você tem o site Tesouro Direto, que é quem fornece esses títulos para as corretoras. Quando você faz uma compra do tesouro ali no site da corretora, você recebe um cadastro que você pode acessar aqui no site do Tesouro Direto, tá? Então a corretora que fica responsável por fazer esse cadastro para você poder acessar o site Tesouro Direto. E aqui depois que você comprou, você pode acompanhar os títulos que você tem. Que você quer comprar, vender. E a gente vai ter algumas opções aqui ó. O Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Aqui então basicamente a gente divide em primeiro em dois grupos. O Tesouro Prefixado significa que o que você vai receber no fim do título... É um valor determinado, você já sabe porque está pré-definido a sua rentabilidade. Já está mostrando aqui quanto que vai ser de rentabilidade ao ano. Então em 2025, 2029, 2033 você já tem ali a informação do aquilo que você vai receber. Já o pós-fixado, você não sabe quando você vai receber em 2025, 2027. Porque isso vai depender do quanto estiver valendo o indicador daquilo que você comprou. Então se você comprou o Tesouro Selic... Em 2025, você vai receber o seu investimento, tendo como base a taxa Selic mais o adicional. E a mesma coisa do IPCA. Você vai ter o IPCA mais um adicional. Você não sabe quanto que vai estar tá valendo o IPCA em 2026. Então, por isso que chama pós. Porque você só vai saber o que vai receber no dia do pagamento. E depois disso, o que quer dizer esses juros semestrais? Essas opções de títulos com juros semestrais... Significa que o Tesouro Direto vai fazer o pagamento do rendimento a cada seis meses na sua conta. No caso, na conta da corretora, aonde você adquiriu esse título. Tá bom, então só para recapitular, vamos entender o que, que é Selic e o que é IPCA. Selic é a taxa de juros base, que é definida ali pelo Banco Central a cada 45 dias. E o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o mesmo que inflação. Inflação você sabe que é aquilo que deixa produtos que você consome cada vez mais caro. A gente pode também considerar assim da seguinte forma. Quando uma coisa é rara, ela é cara. Quando uma coisa é comum, ela é barata. Então a gasolina está ficando cada vez mais rara, portanto cada vez mais cara. Mas o seu dinheiro está ficando cada vez mais comum. Cada vez ele vale menos. Então, os produtos, a gasolina, o arroz, o feijão, eles são produtos deflacionários, porque a quantidade deles diminui. Já o dinheiro é um ativo inflacionário, porque cada vez tem mais. E mesmo que ele tenha mais, não significa que ele vale mais, significa que ele vale cada vez menos. Então, os produtos, por ficar cada vez mais difícil de se produzir, de se vender, comercializar, eles vão ficando cada vez mais caros. Então a taxa SELIC tem uma participação também nisso, porque a taxa SELIC é um tipo de juros que é definido pelo Banco Central, utilizado por outras empresas, bancos, como base sobre as suas cobranças. Então no empréstimo, no financiamento, eles vão utilizar aquilo que está descrito na taxa SELIC como uma base ali para saber se ela está cobrando juros abusivos, se ela pode cobrar mais, se está cobrando pouco. E também a gente entende então que a taxa selic, quando está mais alta, quer dizer, os juros estão mais altos, a intenção é que os consumidores consumam menos. Para que o quê? Para que sobrem recursos, sobrem produtos. Sobrando mais produtos, tendo mais produtos disponíveis, então a inflação deveria diminuir. A taxa selic alta também traz mais investidores para o tesouro direto, tanto nacionais quanto internacionais, e isso faz com que o preço do real se valorize. Então as pessoas estão tirando o dinheiro de circulação, estão dando na mão do governo esse empréstimo, estão mandando em dólar, estão mandando em euro, porque o governo está pagando cada vez mais para ter esse dinheiro ali com eles. Agora vamos voltar aqui para a gente entender como que a gente vai utilizar essas informações. Vou pegar o Tesouro IPCA 2045 como exemplo. A gente tem aqui o preço unitário desse título e tem o um investimento mínimo. Então, quer dizer que o valor desse preço é esse aqui, R$ 1.095,39. Mas ele é fracionado e você pode adquirir uma parcela desse título por R$ 32,86. Vou clicar aqui em simule para a gente verificar que o rendimento, quanto seria, não é garantido, tá? porque é pós-fixado. Então, vou colocar aqui R$ 1.000 e não vou colocar mais nada. Veja que o site me traz aqui uma rentabilidade estimada do título e de outros tipos de investimento. O site, utilizando as informações que ele tem hoje, ele chega à conclusão que em 2045, os meus R$ ali investidos se tornariam em R$ 7.349. Mas isso, como eu disse, não é garantido porque a inflação, nesse tempo até 2045, pode aumentar, fazendo com que eu receba mais... Ou pode diminuir, fazendo com que eu receba menos. Mas em ambas as hipóteses, eu vou receber mais do que a inflação. Porque eu estou recebendo a inflação mais 5%. Então eu sempre vou sair por cima da inflação. Agora tem outro modo de operar, que é comprando esse título a esse preço e vendendo quando ele estiver mais caro. E como que eu vou saber que ele está mais caro? Quando o governo estiver com uma projeção boa ali de que a situação vai melhorar, então ele não vai mais precisar do seu empréstimo. Então ele vai pagar menos juros, ele vai te pagar menos juros e vai querer mais dinheiro emprestado. Então assim, você tá comprando ali um título a R$ 1.095,00, com rendimento de 18%, mas se mais pra frente o governo falar que não precisa mais de empréstimo, que as coisas estão melhorando, ele vai começar a oferecer títulos mais caros. Ele vai oferecer título de R$ 2.000,00, com juros de 7%. Aí que entra o seu aproveito, você Comprando agora um título desse a 1.095, se o governo falar que não quer mais, né? Ele vem com essa projeção boa, otimista. Então esse valor aqui do título vai subir. Você pode vender o seu título que você comprou a 1.095 por um preço melhor. Fazendo com que adiante a sua rentabilidade. Então você pode ter comprado lá até 2.045 e... Para aguardar até 2045 para ter esse retorno de 7 mil, vai demorar, né? E às vezes você pode ter um retorno de 2 mil, de 3 mil antes disso, adiantando essa rentabilidade, tendo um lucro maior do que o que teria é, nesse mesmo período com aquela taxa de juros que foi estimada antes. Então, e se você comprou agora mil reais e a previsão era para você receber 1.180 até o final do ano, mas você não poderia sacar no caso, né? Não era essa intenção. Mas digamos que até o final do ano era para você ter ali recebido um lucro de 180 reais. E aí essa projeção já muda e eles aumentam o preço do título. Aí você consegue vender esse título e então, ter um retorno de 1.500, por exemplo. Então é como se você aplicasse ali a tática ali empregada nas ações variáveis na bolsa aqui no Tesouro Direto. Só então, é importante você ver antes porque ainda vão ser descontadas as taxas da B3... Imposto de renda. E se você fizer essa transação em menos de 30 dias, tem imposto sobre operações financeiras. Então, às vezes antes de 30 dias, né? Você tem que calcular bem porque todos esses descontos podem tirar a sua rentabilidade. Então, eu vou comprar aqui esse título agora. E quando for viável, eu faço a venda dele e posto aqui no canal também. Eu acabei de fazer a transferência, então eu vou aqui na, no site da corretora, buscar pelo título, ó. Tesouro IPCA 2045, ele me dá as opções aqui de investir ou agendar o um investimento. Eu posso comprar aqui um inteiro, que é 1095, igual está lá no site do Tesouro Direto. Vou clicar em continuar. Se a corretora estiver em discordância com o seu perfil e o investimento que você estiver fazendo, ela vai aparecer uma mensagem né, te prevenindo que o investimento é diferente daquele que se adequa ao seu perfil. Depois vai aparecer a opção de contrato. Depois a senha. Deu um erro ali, porque o valor do título acabou de mudar. De 1.095, ele passou para 1.097. A taxa do rendimento dele está caindo, então o valor do título está aumentando. Eu vou tentar mais uma vez fazer a compra aqui. Clico em continuar. Mais uma vez digitar a senha. Investimento feito com sucesso. Agora no Invest vai ficar responsável por criar o meu cadastro aqui na plataforma do Tesouro Direto. Aí eu vou vir aqui em login. Digitar o meu CPF, atualizar a senha e ter acesso a outras informações relacionadas àquele investimento que eu acabei de comprar. Também a gente vai acompanhar a rentabilidade e o preço do produto. E assim a gente vê e analisa se dá preferência em vender aquele título naquele momento ou manter o título até o final ou até surgirem novas oportunidades. Então aqui na página aqui no acompanhamento você vai ver que está em zerado o IPCA, o valor investido. Porque ele está em liquidação ainda. Então, quer dizer que amanhã quando eu vim acessar novamente o sistema. Ele já deve estar tá aqui o valor que eu investi. Os 1.095. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Conseguiu entender as informações. Eu fico muito contente. Mas se ficou alguma dúvida. Você pode deixar aí nos comentários. Aproveita e deixa aí também. Se você já tinha esse tipo de investimento no Tesouro Direto. Clica no botãozinho de gostei. E se você ainda não é inscrito. Não esquece de se inscrever no canal. Também é o lugar de compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Status, para os seus amigos, para os seus familiares, para ajudar eles também a se proteger contra a inflação, tá bom? A gente se vê na próxima, até mais!